E agora é pra ficar. E aí, gente, eu tô muito bem-vindos. É o Bigodão na área e, cara, sim, finalmente, mano, eu voltei pra retomar as rédeas desse canal, porque não pode ficar parado, eu sei que eu já tô sumido. eu andei trabalhando muito, fazendo muitas coisas, enfim, muitos projetos, muitas coisas que estava envolvido E que me impedia de estar gravando pra vocês Mas dessa vez, dessa vez a gente vai voltar com tanta força nesse canal, mano Que vai, que a terra, que a terra vai tremer Enfim, pior do que o sumiço no bigodão aqui no canal, dele próprio É o sumiço do bigodão no Free Fire Eu estou bem, bem a boca, mano Eu tava dando umas balinhas muito da hora Na última vez que eu trouxe os vídeos de Free Fire aqui pra vocês Mas Mano, eu fiquei bastante tempo sem jogar E acabei piorando bastante Mas dá nada, tudo é questão de treinamento A gente vai treinar nesse negócio Vamos sim ficar bom, se tudo der certo Se a dedicação for como eu estou falando Não adianta só falar, tem que fazer também Ai, me babei todo, calma Eu só queria dizer pra vocês, mano Já senta o dedo nesse like Escolha esse botãozão aí embaixo, mano Pra me apoiar na volta desse canal, mano Vamos fazer essa história ser diferente Vamos fazer o canal pegar muito like Muita view. então compartilha com seus amigos Faz um arroaço todo aí, bicho Pra fazer a volta do Elviloado não vale a pena, então eu conto com cada um De você, você que tá me assistindo aí atrás essa tela, é você mesmo tá? Seguinte, galera, já tamo aqui dentro do Free Fire, mano E eu botei aqui na minha conta 6.340 diamantes Ah! Eu comprei o cartão mensal, então deu alguns diamantes a mais aqui Só que eu comprei o pacote mais alto aqui Porque eu tô doido, mano Olha essa sorte, Royale Que skins lindas são essas duas, mano É sério, eu tô extremamente apaixonado E eu quero uma delas Pode ser a feminina toda a masculina Eu queria que fosse a masculina, mas paciência assim, Se vier feminina, dá tudo certo A gente começa a usar a skin feminina aí e dá nada Outra skin, mano, que eu tô um passinho Um passinho Pra comprar, na verdade pra gastar os meus diamantezinhos, é essa aqui da palhaça, porque eu achei muito linda Eu queria a do palhaço, mas enfim, cheguei tarde demais A abóbora royale aqui tá muito legal e eu vou comprar com vocês aqui em vídeo Vamos começar comprando, desembolsando dinheiro nessa parada aqui, porque vai valer muito a pena, é sério Beleza, vamos aqui é na sorte real, não, é, não vamos enrolar muito, vamos ser objetivo nessa parada aqui Deixa eu ver se tá gravando, calma aí Tá gravando sim. Tá bom. Beleza, mano. Eu nunca usei a Sorte Royale, mas eu já vi alguns YouTubers comprando coisas aqui dentro, né? E eu sei que é muito difícil, gastando 50 diamantezinhos, ganhar alguma coisa aqui. É verdade. Então nós vamos gastar aqui, mano. 500 logo de cara. E eu tô muito empolgado. Já pensou se eu sou o cara mais sortudo desse mundo? Vamos que vamos! Gira a roleta aí que eu quero ver o que eu ganhei. Eita! Eita, roxinho. É bom ou não é bom? Não sei, acho que o melhor é o dourado, né? Mas eu acredito que a gente vai ganhar bastante coisa. Olha que legal esse negócio do Dino aqui, mano. Vamos pra nossa segunda roletada aqui. Gira, mano. Por favor, que a sorte esteja comigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Ganhamos aqui, ó, esse novo item. E eu acho que na verdade é só skin do, do, do coisa de gel lá, né? Enfim, vamos ver o que vem mais. Mano, não me mata do coração. É sério, se vier skin lá, eu vou ficar muito feliz, cara. A gente já tá conseguindo. Seguindo aqui, ó. As aborábas. Nossa. As abóborazinhas. Mas beleza, bora girar mais uma vez, mano. Eu tô ficando sério nessa parada. Vamos, gira, por favor. Azar. Não. Paz. Sorte sim. Opa! Ganhei uma mochila que eu gostei pra caramba. Eita, mochilinha top. Negócio do Dino, mais um desse aí. Ah, tá legal, mas eu quero. Oh, você não entendeu ainda, Free Fire? Pelo amor de Deus Eu não, eu não quero gastar tanto diamante assim Eu queria que sobrasse alguma coisinha pra me tentar Outra esquina Ah, não sei se você sabe, Free Fire Mas enfim, colabora com nós Mais 500, sorte nessa parada Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos Ai, mano Essa caixa roxinha não tá me dando muita... Muita... Ai, nada demais, né Tem umas roupas legais aqui, na verdade não tem quase nada Dentro do Free Fire, então tudo isso aqui É, é, é itens que eu tô liberando Novos e, e tudo mais, beleza, bora gerar Mais uma vez, vou fechar o olho dessa vez, mano Pelo amor de Deus, alguma coisa que preste, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, alguma coisa que preste Ai, ai, ai Ai, mano, pelo amor de Deus, mano A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Vai lá, vai que vai, é agora Tem que ser agora, galera, tem que ser agora, porque é sério Foi muita grana se eu não ganhar essa skin, eu, eu sou literalmente o cara mais azarado do Free Fire da vida. Pelo amor de Deus, não vou nem olhar, mano. Não vou nem olhar. Ah, mano, é sério. O jogo vai estar de sacanagem com a minha cara se eu não ganhar a nova skin. Pelo amor de Deus, é agora. Tem que ser agora, por favor. Por favor. Não ganhei a nova skin. Né? Gastei mais de 5 mil diamantes e não ganhei a nova skin do Free Fire. É muito azar, é sério. Uma hora depois. Beleza, botei aqui um pouquinho mais de diamante, que eu não posso gastar muito. Acabei ganhando aqui, ó, comprando diamantes. Ops, lad, calma aí, calma aí, Comprei aqui o diamante e ganhei essa mochilinha, que eu achei muito legal. Beleza, achei muito legal aqui, bota pra equipar. Eu vou conseguindo, primeiramente, com essas abóboras aqui, pra ver se vai sair alguma coisa, vai que eu tenho mais sorte na abóbora do que. É, sorte eu não voltei de maneira alguma, mas tudo bem Realmente Galera, é sério, calma, calma, calma lá Mano, eu espero que você aí esteja desejando muita sorte É sério, mas mano, passa energia positiva Levanta assim a mão O tá está assistindo o vídeo aqui nesse rápido momento Levanta a mão comigo assim e faz Glória a Deus A gente vai gastar agora esses 500 aqui, ó Beleza, mano, pelo amor de Deus, me ajuda, o jogo, me ajuda, me ajuda É agora, é agora, é agora, é agora Eu preciso ganhar Por favor, eu não por favor, por favor, por favor, por favor. Yes! Uh, caramba, foi muito dinheiro gastado em vocês, skin. Pelo amor de Deus Que sufoco Ganhamos aqui a nova skin, Cavaleiro Caveira Ui, uh, o que foi de dinheiro gastado nesse treço? Treço, troço, truço, sei lá o que for Conseguimos a nova skin, finalmente Eu queria muito, eu queria muito sair daquela skinzinha que eu tava Pra uma skin mais top, né Eu queria masculina, mas a feminina tá valendo, mano Pelo menos não saímos no prejuízo Vamos botar a roupinha. Uh, eu consegui. Como assim? Consegue uma, consegue a outra. eu consegui? Como assim? Ei, eu, eu não entendi. Não consegue uma ou a outra. Se eu ganhei as duas, eu vou ficar muito feliz. Eu sou meio tanso às vezes, tá, galera? Eu não entendo muita coisa aqui dentro. Mas, meu Deus do céu, se eu ganhei as duas, carambolas. Mano, eu ganhei as duas. Mano, eu ganhei as duas skins. Mano, deixa muito like. Nesse vídeo, é sério, se você não deixa o like mano, é... Vermelho demais Deixa muito like nesse vídeo, mano É sério Explode essa bagaça Caramba, mano Eu não tô nem acreditando Que a gente conseguiu As duas skins Que demais, mano Tô feliz Eu, eu tô muito empolgado É sério, agora... Uh! Obrigado, Jesus! Seguinte, galera, eu sei que vocês estão vendo um cenário totalmente diferente, mano. Vamos cair aqui em pique porque eu comecei o vídeo meio atrasado aqui. Mas bora lá, mano! O cenário é diferente porque eu tô na casa dos meus pais e eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Porque eu tô trazendo vários conteúdos diferentes aqui, enfim, com alguns amigos. Vocês vão ver aí durante a semana. Eu tô bem destreinado nesse Free Fire. Tipo, quando eu falo bem destreinado, é bem destreinado mesmo. Então não liguem as luísseis. Quem não pisa é o <risos> É normal Beleza, bora cair aqui Eu não caí na casinha que eu queria cair Mas tudo bem Espero que aqui tenha algum lootzinho favorável Bora pegar isso aqui Tranquilo Marretona Eita, cara, mano Tem cara aqui na frente, mano Tá lagado o jogo, hein? Cinquentinha de ping É, tá bom Bora pegar aqui mais o um loot, né? Bora lootear um pouquinho mais Que não está Tá fuleiro, por enquanto Peguei ou não peguei? Não peguei? Peguei? Não peguei? Peguei Isso que eu peguei Entendi. Chega! Até minha movimentação, mano, tá muito diferente de antigamente, tá ligado? Porque antes eu tava jogando bem Agora eu tô jogando bem, Lau Ó o cara lá, ó Será que eu consigo atirar nele lá, mano? Se eu conseguisse atirar nele, ia ser top Errou! Eu não vou pegar a, a R aqui Porque, é sério, eu não gosto nem um pouco da Famas Nem um pouco mesmo Antes eu gostava, mas agora já era Famas pra mim, pra me faz a cabeça Tem que um para por aqui, mano Eita, correu, correu, hein Vem pra cá, mano. Matei, boa O cara não tinha nada, mano O que, que houve? Esse cara tava peladão, mano Meu Deus, como assim? Eita, coletinho 3, aí sim, filho Coletinho 3 já fica um pouquinho mais animado Já fica um pouquinho mais empolgado Mochilinha aqui, ó, pra dar uma ajudinha Beleza, belezinha Ah, mexerinha 2 aqui, ó, mano Tá fluindo esse negócio É que, mano, antes Quando eu comecei a jogar Bimazaki era a cidade, tipo, mais movimentada Hoje, eu acho que é Pique Eu não tenho certeza Mas todo mundo fala Pelo menos meus amigos que continuaram jogando Até hoje falam que Pique é a cidade mais movimentada Ai, que do mal Bora eu não tinha, então, né, mano É o que temos pra fazer Vamos aqui pra Bimazaki, mano Porque eu tô afim de Kill E tá meio difícil aqui na Pique, hein, mano Eu sei que eu não rushei muito Que eu não fui muito Opa, eita Tem um miliante pra cá, hein o cara pegou um carrinho. Safadinho o Zé Carrinho. Calma. Não consegue, né? Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. E morreu. Até. Boa. Segura mesmo. Fechou todas. O cara tava todos garantindo ali, mas não aguentou a pressão e morreu pro bigodão. É mesmo, é assim que funciona, bicho. Eita, mais um carrinho lá. O Zé Carrinho danadinho nadinho lá, calma lá, calma lá. Calma lá. <t force> Morri. Morreu, beleza, beleza, beleza, grossa, mano, beleza, grosinha, fechou. Faz muito tempo que eu não jogo de grosa, filho. Meu Deus, agora é para completar uma 4x, oh! voltando às origens, bigodão de Grosinha. eita, tô escutando tiro, mano, não apitou no mapa. O cara tá de silenciador, hein, calma lá, calma lá, tem cara mirando a gente de silenciador, mano, eita, tá ali, ó, tá ali, nosso amigão. Ó. morre, filho, pelo amor de Deus. O cara não morre, mano. Caramba, deu um monte de tiro no cara e o cara não morreu. Pelo amor de Deus. Quer ir atrás da árvore dançando? É? Tá se curando? Tá se curando, amigão? Se poder porque você tá um tirão na tua cabeça, mano. Tu vai se arrepender de ter nascido. Tu vai ter. Tu vai ter. Ai, calma. Tu vai se arrepender de ter startado a partida hoje, cara. Escuta o que eu tô te dizendo, hein? Ah, oh vai, cara! Matei. O que eu falei pra ti? Volta pro lobby, chorão. Corre daqui. Tu vem com esse silenciador, Tô achando que é quem? Tô nervoso, mas. Uh! Respira Fechou, mano O que, que o cara tava achando que era, mano? O cara tava de 2x? 2x também Coitadinho, mano O cara tava na mesma situação que eu Aqui eu acho que não vamos arranjar mais nada Bora voltar aqui pra pique Eita Eita e mim, hein? Isso foi em mim Calma Eita, mano Eita, mano Calma, calma Matei esse aqui Mas outro cara veio atrás de mim Pelo amor de Deus Ninguém me tira agora Ninguém me tira agora Preciso ganhar esse jogo Preciso ganhar esse jogo Preciso ganhar esse jogo O que, que o cara tinha de bom aqui, mano? Capacetinho 3 Mano, tô nervoso, cara. Aqui falta oito vivinhos, mano. Oito vivinhos. Tem cara pra cá. Pegou o carrinho agora? Ah, tá me zoando que aquele cara não seu carrinho. Matei um. O que aconteceu aqui, mano? Que, que bizarro! Que coisa é louca! O cara tava dentro do carrinho. Não saía. O outro não tava matando ele. Mano, o que que aconteceu? Os caras mais noiados do Free Fire eu acabei de encontrar. Mas beleza, paciência, né? Aí não faz o que quiser na vida. Valeu, bicho. Valeu pelo menos pela, pela 4 xinha Deixei ele daqui dentro pra me equipar. Só ninguém pode vir aqui me matar, mano. Pelo amor de Deus. Me respeita, galera. Mano, dronezinho ativado aqui pra cima. Bora pegar o drone aqui, ó. Eita, balinha de R. Eu quero. Mas, eita, tem dois caras aqui pra cima. Um eu achei. Tô de 4X, então vai ficar um pouquinho mais fácil guardar. Eu acertei um tiro, né? Mas tá valendo cara dar uma olhada Matei, matei, matei, matei, calma O cara chamou o airdrop aqui pra cima, mano O cara é louco Eita, eita, ali ó, ali ó Matei, matei Matei Três vivos, três vivos, galera Calma lá O que que tá acontecendo, mano? Eu não sei o que que tá acontecendo, mas Eu sei que eu tô, tô matando a galera aqui Calma aí, a galera tá, tá vindo braba mas nós não tá perdoando não, mano. Revela, Drone. Revela se tem alguém pra nós, Drone. Faça o seu papel, meu amigão. Eu preciso pegar pelo menos, mano. Vida. Eita. Eita. Aqui, ó. Eita, mano. Dois caras aqui. Dois caras aqui. Um cara aqui, ó. Matei. Matei. Tem mais dois caras vivos. O cara me tirou ali, ó. Eita. Já vi, já vi, já Já vi. Beleza. Matei. Mais um cara vivo. Uh! Calma lá, João. Calma lá. Beleza, matei tem mais um cara vivo Onde que esse cara tá, mano? Pelo amor de Deus Eu preciso de... Eita, eita Eita, o cara tá me tirando, da onde? Da onde? Da onde? Não, Não vi, achei, achei Tu vem, cara Nossa, que nervoso que tá me dando Eita Boia! Uhuuu Yes, mano, consegui Iniciar essa partida, até que o bigodão Aterrujado, mas tá valendo, mano Eu Espero que você tenha deixado o seu like nesse vídeo Explode de like aí Se inscreva no canal, mano Vai ter vídeo de Free Fire Todos os dias aqui pra vocês É nóis Uh, mano Que nervoso Que sufoco É nóis Deixa o like Tamo junto Um beijo no coração de cada um E valeu!